Quarentena, coronavírus Ai meu Deus, não higienizei as mãos Lava as mãos, álcool gel Cadê a vacina? A de Enem Mas vai ter Enem? Álcool gel Ai ah, meu Deus, eu tenho que estudar Socorro, bota essa máscara para ter pra sofrer, não aguento Calma gente, vai dar Tudo certo, vai ficar Tudo bem Por mais que esse momento agora Esteja muito conturbado E que seja difícil acreditar nisso Vai ficar tudo bem. E, claro, nós estamos aqui hoje para ajudar vocês com várias dicas boas para vocês poderem se manter motivados apesar de tudo. Roda a vinheta. Olá, bonitos e bonitas! Aqui quem fala é a professora Luana Ramos, professora de Matemática aqui do Descomplica. E hoje, nesse plantão, vamos falar sobre como nos manter motivados e motivadas durante, principalmente, essa quarentena. Inclusive, o Descomplica tá com uma programação maravilhosa criada especialmente para esse período tão difícil. E aí, gente, tem muita coisa legal. Tem café da manhã com os professores, tem clube cultural, tem encontro com a psicóloga, com nutricionista e muitas outras coisas bacanas. Aliás, se você ainda não faz parte dessa família, e uma família dessas, bicho, você já clica no link aqui da descrição desse vídeo para assinar o Descomplica. Bom, mas antes de começar esse vídeo, você já sabe aquele nosso procedimento, aquele nosso combinado, né? Você já deixa o seu like, você já se inscreve no nosso canal e você, claro, já clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhuma novidade aqui do Descomplica. Aliás, se você quiser deixar a sua sugestão, a sua contribuição para os próximos vídeos, fique à vontade para deixar aqui nos comentários. E lógico, você já pode seguir o Descomplica em todas as redes sociais. Facebook, Instagram e, claro, o terror da quarentena. Porque sim, nós estamos no TikTok. Então, pessoal, vamos de uma vez por todas para as nossas dicas. Então, anota aí a dica número 1. Um, faça uma autoavaliação. E, gente, estamos todos vivendo um momento muito complicado. Então, se existe um momento que é bacana para você reiniciar o sistema, o seu próprio sistema, é esse momento. Então, é hora de parar, respirar, organizar as ideias, repensar toda a sua metodologia de estudo, toda a sua estratégia Rumo à sua aprovação, né? Rever os seus objetivos, rever em que momento da matéria você se perdeu, né? O que, que você acha que você precisa recapitular, o que, que você estava fazendo que não estava legal e que vale a pena mudar. Então, esse é o momento de parar, respirar, pensar com clareza e colocar sua cabecinha no lugar. Bom, depois dessa primeira dica quentíssima, a gente vai para a dica número 2. Crie um plano de ação. E, gente, esse é o momento de entender que o plano de ação é como a matemática do Enem. Ai, Luana, obrigada, agora eu vou Calma, calma um pouquinho. O que eu quero dizer é que por mais que pareça que não dá pra resolver, sim, existe uma solução. Então esse é o momento também de você pensar que você tem que dar uma equilibrada nas coisas, sabe? Muito cuidado, porque em tempos de quarentena e essa coisa da gente passar o dia inteiro dentro de casa, é muito comum que a gente perca um pouquinho a noção do espaço, do tempo que a gente tem que dedicar para cada atividade. Então, cuidado para não cair naquela armadilha de sobrecarregar a sua mente. Então, não, pessoal, não é pra gente aproveitar a quarentena e passar 24 horas por dia estudando, de jeito nenhum. Então, respeite o seu corpo, respeite as suas limitações e entenda que sim, você precisa reservar um tempo para o lazer, ainda que nesse momento a gente tenha que pensar em maneiras alternativas para fazer isso, e para o seu descanso. Então, esse é o momento de ver se a sua programação, se o seu cronograma, ele de fato contempla esses momentos para que você possa durar inteiro, não só até o final da quarentena, mas até o dia da sua aprovação. Bom, pessoal, olha só, vamos dar uma recapitulada? Lembra da dica número 1? Um? Faça uma autoavaliação. Então, veja bem, primeiro momento é aquele momento de reflexão, né, de olhar para o seu eu interior, eu adoro essa expressão, e entender o que está acontecendo. Bom, o segundo passo é, agora que eu entendi o que está acontecendo, eu vou criar um plano de ação, né? eu vou traçar uma estratégia Dentro desse cenário. E aí, claro, pessoal, agora vem a dica número 3. Coloque seu plano em prática. Porque não adianta, né, pessoal, fazer cronograma bonito para ficar na gaveta. Não adianta você traçar plano de ação só para preencher as páginas do seu planner. Não, agora é hora de agir. E, gente, é fato e vocês precisam estar preparados para isso. Em algum momento o seu cronograma vai falhar. Em algum momento você vai perceber que alguma coisa, alguma estratégia que você traçou não tá legal. Em algum momento você vai precisar parar e retornar, né, para o ponto inicial e reiniciar esse processo. E tá tudo bem. O importante é você sempre estar disposto a fazer os ajustes necessários. De acordo com o momento que você está vivendo, né? Afinal de contas, agora está mais do que nunca comprovado que a gente não tem controle dos fatos, né? E vira e mexe, vem alguma situação que faz com que a gente tenha que sair um pouco da rotina, né? E que acaba alterando, né? E influenciando diretamente no nosso planejamento. Mas o importante é. Você vai colocar o seu plano em prática, vai ser feliz sim. E claro, quando tiver aquelas pedrinhas no meio do caminho, você vai só ajustando esse rolê. Bom, pessoal, na verdade, eu já dei essa dica, hein? Já rolou um spoilerzinho aqui. Mas eu tenho certeza de que vocês fingiram que não ouviram. Então eu vou repetir, porque na verdade, essa é a dica de número 4. Cuide da sua saúde física e mental. E, gente, eu já disse e eu vou repetir. Não adianta você acreditar nessa ideia de que para você ter sucesso, para você conquistar a sua aprovação, você tem que estudar o dia inteiro feito alucinado, virar noite, né, varar madrugada, porque não, não é quantidade que vai te levar à aprovação. Essa é a primeira coisa, você tem que estudar com qualidade, né? Então, o seu estudo ele tem que ocorrer de forma eficaz, né? Que você acabe o seu dia e diga: "Nossa, quanta coisa eu assimilei hoje, quantos exercícios eu consegui fazer", né? Aquela sensação que não é só uma sensação, mas uma produtividade real. E para que isso aconteça, sim, esse corpício e esta cabecinha tem que estar em perfeita harmonia. E, aliás, o Descomplica pensa em tudo, né, amores? E olha só, para os nossos alunos se manterem plenos durante a quarentena, está rolando na nossa programação especial todo o bate-papo com a psicóloga, com a nutricionista e as aulas de ginástica. Pois é, a galera do Descomplica provando que sim, somos professores, mas também somos fitness. Somos não, porque eu não tô participando dessa, não. Eu gosto ali do bate-papo com a psicóloga, curti, chorei a beça, chorei. Mas o importante é que tem uma galera que tá fitness lá e tá trabalhando junto com vocês. Mas, gente, brincadeiras à parte, sim, arrumar uma atividade física pra você fazer durante esse período, principalmente, é muito importante e claro, você pode também aproveitar para ler aquele livro que você já está querendo ler há tanto tempo e que vai te trazer uma satisfação e que com certeza vai te deixar muito mais perto de alcançar o seu objetivo porque você vai estar tá feliz, equilibrado, se sentindo bem e é isso que vai te ajudar também na sua aprovação. E agora, pessoal, por último, mas não menos importante, a dica número 5. Reconheça quando você estiver indo bem. Sim, pessoal principalmente no meio desse cenário caótico, se tem uma coisa que vai fazer um bem danado para sua motivação, para você se sentir cada vez mais motivado, é se presentear. É, pode rolar aquele mimozinho toda vez que você cumprir alguma meta, né? de repente você parou de procrastinar e decidiu finalmente revisar aquele conteúdo que você sabe que é o seu calo. De repente você tem um pouquinho de dificuldade numa determinada disciplina, mas naquele dia você conseguiu fazer uma lista com 10 exercícios e mandou super bem. Então quando essas coisas legais acontecerem, é, se permita, vai. Você tem o direito de, de repente, aproveitar então e assistir um episódio daquela série que você tanto gosta, né? Comer um chocolatinho, aquela coisinha que te deixa feliz. Então, o importante é reconheça quando você está indo bem. Porque a tendência é que a gente seja assim muito... Sejamos muito rigorosos com nós mesmos, né? Então, não seja assim. E quando você mandar bem, você sim, merecedor de um mimozinho, né? De um carinho que você mesmo pode fazer. Pessoal, então depois dessas dicas maravilhosas para vocês se manterem motivados, esse é aquele momento de vocês darem aquela virada na vida de vocês. Então, você já vai clicar no link da descrição desse vídeo e vai assinar o Descomplica, é claro! Lembrando, pessoal, que o plano que está disponível para compra agora é o Descomplica Top, porque é justamente nesse plano que vocês vão ter acesso a toda a programação especial da quarentena, os encontros com a psicóloga, com a nutricionista, as aulas de ginástica e todos os outros benefícios, além de tudo aquilo que a nossa plataforma oferece de melhor. Então vocês vão ter as aulas de exercícios objetivos e discursivos, as aulas ao vivo, com material de apoio, com gabarito comentado, as 10 monitorias por mês, as redações corrigidas e tudo mais que vocês sabem que só a família Descomplica oferece. E... Eu sei, você ficou esperando o final desse vídeo para ver se você ia dar like, então esse é teu momento de brilhar. Já larga o dedo aí no like, já se inscreve no nosso canal e já clica no sininho para não perder nenhuma notificação. E, gente, ó, se você é novo por aqui e não sabe, fica tranquilo. Porque titia vai, mas estudos comprovam que titia sempre volta. Tchau, tchau, pessoal! Almo gel, almo gel, almo gel, almo gel, almo gel, almo gel, almo gel, um a, menos, um a mais, Tá não tanta diferença Pode